neste momento o que está em cima da mesa é uma verdadeira valorização salarial dos, dos profissionais das Forças de Segurança e dos Militares das Forças Armadas. Uh, posso dizer que há 12 anos, quase há 13 anos, que a tabela salarial dos Militares das Forças Armadas não é revista e uh, a questão da valorização das carreiras uh, dos Militares das Forças Armadas. Isto é importante e nós, com esta ação de protesto que estamos, de estamos, uh, estruturas que organizaram esta ação de protesto, estão muito satisfeitas pela a adesão que está, que está a tomar, uh, queremos que esta ação de protesto leve ao conhecimento de quem tem o poder de decidir, quem tem o poder de poder, passa a redundância, melhorar tanto as condições salariais como as condições, como a valorização das carreiras dos militares das Forças Armadas, tenham em atenção que estamos aqui, militares das Forças Armadas, força, profissionais das Forças de Segurança, a exigir e a pedir que seja visto com atenção esta questão. Nós somos homens... Somos trabalhadores em uniforme, somos cidadãos em uniforme, que temos sempre, temos sempre esta propensão de cumprir as leis. E também queremos que as leis sejam cumpridas por parte de quem nos governa. É triste que num dia como hoje, e estando isto anunciado largamente como está, tendo sido comunicado às autoridades que aqui estaríamos e que havia a perspectiva da entrega de um documento, Estranhamos que na residência oficial do senhor Primeiro-Ministro não tenha havido sequer um assessor para receber o ofício que lhe tínhamos de, a dirigir. Não queremos com isto condicionar a agenda do senhor Primeiro-Ministro, que seguramente há de ser muito complicada, até por via do Mundial de Futebol, que se calhar é mais importante para o senhor Primeiro-Ministro. Agora, o que para nós é profundamente ofensivo é não haver ninguém naquela casa, que não é a casa do Primeiro-Ministro, é onde o cidadão que que temporariamente desempenha as funções de Primeiro-Ministro está na casa que é de todos nós e a casa que é de todos nós não se abriu àqueles que têm permissão de defender a nação e assegurar o bem-estar e a segurança dos cidadãos. É muito estranho, é triste, mas cada um faça a sua leitura.